E aí galera, beleza? de Dinah tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. Eu tava esses dias aí, né mano, pensando no que fazer, no que gravar e trazer algumas coisas novas. E eu tive a brilhante ideia e a curiosidade de saber o que acontece se a gente pegar a bolinha, como vocês estão vendo aqui ó, na mão do, do, do Franklin, e jogar dentro de um local... Vocês estão ligados que tem locais aqui no GTA que se você entrar, a polícia alertada, com uma prisão... É... A base, né? O forte. E, se eu não me engano, o laboratório. O Mane. São os lugares que são restritos. E, galera, eu já fiz isso com NPC. Eu, tipo, peguei um NPC e... É, com o mod aqui Eu fiz com que ele entrasse dentro da base militar Com outros NPCs Pra ver se os militares é, Atacavam ele, né Eles atacam a gente Vamos saber se ele vai O <risos> que vai acontecer com o Chop Mano, eu vou jogar a bolinha aqui, ó Não sei se vocês estão ligados, mas dá pra você brincar com o Chop eu, Mano, eu tava vendo Eu gosto muito Já falei várias vezes, né De platinar jogos, olha lá O Chop vai lá buscar a bolinha e eu tenho a platina do GTA no Playstation 3, né? Eu platinei o GTA no Playstation 3, muita coisa pra fazer... Medalha de ouro, os voo de facas, pegar o avião, para entre os prédios, as rampas... Provavelmente você deve ter rampado alguma vez e contou lá pra você lá um salto... Você tem que fazer 50 daqueles, 50 cartas, 50 pe peças da... Cara, o, o, o GTA é, é muito grande, cara... É... Se você for é, platinar, você vai Fazer tudo, tudo E mais um pouco no jogo E eu tava vendo que a porcentagem de alguns troféus Num jogo tão vendido Né mano, lógico que Tem outras plataformas, é um jogo tão vendido E, se, e tem um troféu ali Que é, a porcentagem é muito baixa Então é sinal que muita gente pegou GTA já foi pro online Ou simplesmente só Fez as missões principais e mais nada Mas enfim, já falei demais Eu vou, vou ir lá pra base ó, o tá. Vou jogar mais uma vez a bolinha, vai Ah, outra coisa também Provavelmente você deve ter jogado a bolinha no, Na numa rua, o carro atropelou o chop Se você jogar uma granada, ele vai correr atrás da granada O bicho é doido, mano O cachorro é doideira Mas enfim, ó Tá trazendo aqui pra, pra nós Vamos pegar aqui a bolinha Enfim, bora lá, galera Vamos lá na base militar para ver esses militares <risos> Vou atacar o Chop por conta... Espero que não, mano. Sinceramente, é uma ideia né? de jiriquinho, né, mano? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Entra. Entra. Aí. O Franklin que fecha a porta, mano. Vai ser estranho se o Chop fechasse, né? Bora lá, galera. Vamos lá pra base. Ó, oh, seguinte... Seguinte, ó. Eu tô aqui na frente... O único local que tem como jogar a bolinha e ele entrar é por aqui, né? Pela grade seria impossível. Então a gente tá na frente, você tá ligado que só de se aproximar aqui os caras já ficam bravos, né, mano? Agora eu não sei se, se, eles, se eu jogar a bolinha aqui vai dar, vai dar algum ruim. Olha ah lá, ó, o cara já tá me mandando embora, ó. O cara já tá me mandando embora. Beleza. Ó, vamos jogar a bolinha lá, vai. Vai. É uma bola de... Ih, caramba. Ué! Eu tô com estrela? Peraí, o que aconteceu? Peraí, peraí, peraí, peraí. Olha os carros viram, mano. Peraí, peraí, peraí, peraí. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar essas estrelas aqui. Aí, para de atirar. O que aconteceu, mano? Eu joguei em cima, no teto. Não, tchau te veio. Onde ele tá indo? Ih, caramba, ele foi atacar o cara. Olha lá, olha lá. Não, não atira. Pera aí. Os caras vão atirando no cachorro, mano. Peraí, peraí Volta aqui, tia. Volta, volta, volta. Eu tô sem a bolinha agora, mano. Volta, vem, Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Corre, corre. Mano, eu não sei o que aconteceu, velho. Eu joguei a bolinha, tipo, alertou a polícia. Eu acho que eu tô sem o. Eu acho que eu tirei aquela parada que, que, que mostra as estrelas, mano. Mas é como vocês viram ali, a, a sirene tocou, né? E. O, o. Não sei, o cara começou a atirar em mim, achei estranho. Vamos... Ó, seguinte, eu vou pegar a bolinha de novo. E aí a gente joga e tira os caras dali, porque aquele cara atrapalhou. Então a gente vai atirar todo mundo ali da frente, aí se o Chop invadir a base, provavelmente vai, vai alertar, o, o se tiver algum problema, vai alertar o pessoal e eles vão vir pra cima dele. Mas você viu que ele atacou o cara que atirou de mim, né? Isso é normal, quando alguém ataca... Você e você tá com o Chop, ele, ele faz isso Então, bora testar novamente Voltei aqui, galera, já habilitei tudo Habilitei mapa, tava desabilitado E se der alguma coisa em relação às estrelas Provavelmente vai aparecer Então, ó, eu vou, vou usar essa câmera para excluir esse cara aqui, ó Beleza? Ele atrapalhou a gente, a gente vai deletar ele E aí, perfeito Eu não vou me aproximar muito Cadê o Chop? Tá aqui Tá Tá aqui então a gente vai, chegar, vai jogar a bolinha ali, ó. Ó. Vai. Vai lá, tchó. Ih, caramba, ele não vai. Ele não entra. Pera aí. Eu vou. Eu vou, vou. Vou pegar a bolinha de novo. Certo? E aí a gente. É, arranca essa. Essa paradinha aqui, ó. Aí. Certo? Eu acho que ele não entra não, mano. Eu acho que ele não entra não. Vamos ver. Vai lá. Vai, vai, vai, chop. Olha lá, olha lá, aí entrou. Mano. Vamos chegar um pouco mais perto, galera. Vou tentar jogar lá na frente. Joga lá na frente Vai lá, cara Ué, o que aconteceu? Eu acho que mais ali pra frente Não, não, não funciona, mano Olha onde a gente tá brincando Com o cachorro, mano Vou chegar bem aqui, bem aqui, bem aqui. Aí, Vai lá, chop Pega lá Ele não vai, mano, ele não vai. Mas a. Mano, eu não entendi porque aquela hora ele foi. Não me entendi, mano. Ó, vou jogar aqui. Aí, ó, ele tá indo, ó. Pega. Ué. Ah, aqui, ó, já. Mano, a polícia não chama atenção com o Chopper. Ele, ele chegou e. e até. Deixa eu tirar aqui o nível de procurada. Vamos, vamos esperar vir aqui o, os militares. Aí. Não, não, ele vai, ataca, vai atacar, vai atacar. Olha lá, olha lá. Como é que tá acontecendo? Volta aqui, cachorro. Onde ele tá indo? O que, que aconteceu, velho? Ele entrou lá pra dentro da base, lá, ó. Eu tirei, eu tirei o nível de procurado. O que, que aconteceu, mano? Volta aqui. Se bugou, mano. Olha os caras aí, ó. Caraca. Então, galera, é o seguinte. Conclusão do nosso teste aí. O, os policiais não... O, não chama atenção pelo tchau tá entrando. Mas se você viu que se ele atacar alguns soldados, os caras atiram nele, mano. Caramba, virou filhinho indiana aqui. Se ele atacar alguns soldados, os caras atiram nele. E... Ele foi até... Você viu que só de, de, de passar essa linha aqui, ó... Já, já já pega nível de procurado. Aqui eu des, des, é, desativei agora, ó. Não tá pegando porque eu desativei. Mas só de você passar ali essa linha... É, já pega nível de procurado. Então com o Chop ele foi até... Passou ali daquela seta. Foi até hoje Onde tá a risca amarela ali. Ah lá, voltou comigo. Caraca, velho, Que coisa absurda. Ele, tá, ele foi até lá na frente... E agora voltou pra mim. Que loucura, cara. Bom, vamos fazer o último aqui, ó. Vou pegar a bolinha. Eu achei que ele tinha bugado e tinha ido embora, sabe quando você dispensa o, o chop? Ó, você não pode, não pode encostar muito, não. Vamos aproveitar. Ah, mano. Como tem os militares. É quando você atirasse neles, mano. Olha lá o cachorrinho. Vai pegar a bolinha? Ela tá indo lá pegar a bolinha. Mas ninguém atira nele, não. Ah, não. Ele tá foi, ah, mordeu o cara. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um teste. E sabe a gente faz outros. E é isso. Gostou? Clica no gostei. Compartilha. Até o próximo vídeo. E fui!